Olá, Centelha Divina! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fuscan. Gente, quem eu tenho a honra de receber aqui hoje no nosso canal, mais uma vez, o nosso amado Henrique Gaspareto. Seja bem-vindo, Henrique. Gratidão, gratidão, Lady, gratidão a todos também. É aquela coisa, quando a gente se sente bem num local, a gente sempre quer voltar. Então, para mim é uma honra estar aqui, dividindo esse espaço com você e com todos que estão aqui nos acompanhando. E fica também aberto o espaço para você ir lá na nossa casa, no nosso oh, canal. Que maravilha! E sempre que tiver o convite, a gente vai estar por aqui também. Gratidão, meu querido. Para a gente é um prazer né, te ter aqui, essa pessoa maravilhosa que você é, com essa luz, com essa energia, com esse conteúdo que, olha, transforma os corações, viu? Muito obrigada mesmo. Transformam a vida de qualquer um, tá? E olha, gente, olha, eu quero pedir a vocês, preparem a sua água. Por quê? Nessas lives, não, como elas não acontecem por um acaso... Né? Eu sempre peço o pessoal de casa para preparar cada um o seu copinho com água para ser fluidificado, porque a água é um dos maiores condutores de energia, tá? E elas acabam sendo regradas com fluidos medicinais que vai proporcionar a cura no órgão ou no ponto em que você precisa, tá bom? Concorda comigo, Henrique? Com certeza. É? Quando a gente é. se conecta de forma a, a estar intencionando conhecimentos, entendimentos espirituais, ou seja, de nós mesmos estarmos, estarmos buscando o nosso melhoramento, sempre acontece em movimentações energéticas. Então, quando você coloca um copo com água, ele, com, e ele tem esse magnetismo, a água tem essa condução, eles com certeza vão estar amparando, vão estar já uh, buscando também auxiliar você nesse sentido. Isso, por isso, então corre lá e prepara a sua água, viu gente? Henrique, meu querido, conta pra gente, como foi que surgiu esse maravilhoso sistema regenerador Astariano, porque muitas pessoas vêm aqui no canal, me deixam mensagens perguntando para mim sobre essa peça maravilhosa que, que você canalizou, né? É, na verdade, nós temos dois, né? Esse é. que você tem aí e o, e o outro. Uhum. Uh, vamos lá. Uh, então, depois que eu fiz algumas conexões com os pleiadianos, estava fazendo uma série uma série de exercícios, uma série de coisas, uh, começou a vir algumas orientações nesse sentido. Então, vamos dizer, desse sisteminha, a primeira coisa que eu fui recebendo foram os símbolos, os símbolos e os nomes. E para quem canaliza um sistema, uh, se você pegar, por exemplo, o Juan Manuel Giordano, que canalizou a Tamiana, os processos, eles são geralmente bem parecidos. Uhum. O, a gente vai pegando uma parte, daqui a pouco pega uma outra parte, daqui a pouco não sabe o que fazer com aquilo, mas vai passando um pouquinho mais, você faz mais algumas conexões e vão se encaixando as peças, se encaixando as formas. Eu estava comentando hoje com uma pessoa que eu disse que depois que eu tinha todas as informações, eu até perguntei mas precisa ter esse, esse mental e emocional ali? Porque talvez isso já está intrínseco. Não, precisa, porque essas partes são fundamentais para as pessoas estarem buscando o seu ponto de equilíbrio, estarem buscando dentro dos seus processos. Enfim, então a gente foi montando, fui montando ele, e chegou em algum momento ali, que eu fazia projeções, conseguia visualizações, aonde... Uh, ele foi se formando, onde que coloca cada coisa, e no início, olha só que curioso, no início uh, eu entendi que ele era um sistema que fazia uma transmissão, são quatro tecnologias, iam transmitir as informações fazendo a conexão pelo, pelo vórtice, o campo taquiônico com as egrégoras, para jogar para a pessoa, ativando cada nível energético dentro de cada chakra, fazendo toda essa movimentação, então eu entendi isso. Uhum. mas imagina a, a minha mente, eu por formação eu sou engenheiro, como vai conduzir, pensava então, nas, nos primeiros momentos eu eu comecei a imaginar que precisaria de um sistema com cobre, com alguma coisa fazendo essa transmissão de energia utilizando cristais tudo mais, e até que começou a vir muito forte esse entendimento esse sistema é para todos, é para todos e eu eu, eu entendi, assim é para todos, não, não é assim que se transmite a energia, é outra forma. Então, foi indo, pegando informações e chegou no sistema que é o sistema regenerador achitariano. Uh, quando a gente pega, quando você faz um curso, por exemplo, você aprende aquela técnica e é meio que de praxe, assim, que cada um comece a praticar ela. E, geralmente, nós vamos buscar os familiares, os nossos cobaias mais próximos aqui. É. Né? Aquela coisa que a gente diz, eu preciso testar uma coisa em você. <risos> é assim. Ah. Então, vamos dizer, eu tinha um sistema. E isso foi feito toda a mão, todo eu desenhando as coisas. Depois eu procurei uma pessoa para me ajudar a deixar isso, vamos dizer, nos softwares ali, deixar ele bonitinho, vamos dizer assim. Então, eu comecei a praticar, porque você imagina, então eu tinha ele montado, tinha todas as informações e comecei a usar, primeiro nos familiares e tudo mais. Então, você tem o ideia, vamos dizer, o meu ser, eu, Henrique, que tenho ideia do que é para fazer com ele. Sim. E começo a utilizar, vão abrindo novas coisas pra, pra, de entendimento, do que você consegue fazer com ele, como que transmite energia, enfim, várias informações vão, vão sendo também uh, canalizadas enquanto você está usando. Então, eu comecei a abrir isso e já utilizar com algumas pessoas também, fora da família. E lógico que todo mundo começou a dar retornos uh, bem grandiosos, assim, retornos muito positivos do que estava acontecendo após o uso dele. E aí começou a vir uh, aquela, aquela, vamos dizer, cobrança interna que a gente tem, que eu entendi que eu era um guardião desse sistema. Ele não era um sistema meu, assim como a gente às vezes tem o um entendimento de dizer que era para ser repassado para as pessoas. Só que aí entrava aquele porém que como que eu vou passar uma coisa para as pessoas se eu ainda estou aprendendo isso também? Porque você ir lá e dizer assim, não, ele tem uma tecnologia pleiadiana. É muito vago. As pessoas, elas precisam entender o, qual é a diferença de uma tecnologia para outra. O que, que está sendo feito? Ah, ele tem um campo taquiônico. O que é um campo taquiônico? Como que ele se forma? Então, todas essas informações uh, foram passadas para mim que precisava ter esse entendimento, precisava montar, vamos dizer de alguma forma. Porque, como eu disse, eu entendia ele. Aplicava, sabia como aplicar, só que eu, para eu explicar para a eu não posso chegar, ó oh, Gleide, só faz isso com ele. <risos> não, é assim, não é assim que a gente abre a consciência. Né? E ao mesmo tempo, uh, eu tinha muitos compromissos também, agora falando do Henrique mesmo, que tinha alguns compromissos que ainda estavam pendentes. E, e eu lembro que eu ficava muito nervoso com isso, ficava nervoso assim, que precisava passar, precisava fazer. E que as pessoas estavam precisando uh, utilizar. Uh, e, e aí eu. Chegou num dia assim que, vamos dizer, a Egrégora estava toda sorridente, assim, como se estivessem rindo, mas aquele. Sabe quando eles rindo a gente. Porque a gente não está entendendo o processo, fazendo uhum. Uhum. Uh, as cobranças mentais, as coisas. E aí eu acabei recebendo essa forma que é essa que você mostrou. Uh, se você quiser mostrar ele de novo. Com que, certeza. Que, na verdade, é, o, é o, o mesmo, só que foi uma forma de localizar as tecnologias e as coisas dele de uma forma diferente do que era o sistema que eu estava trabalhando. E logo veio o nome, esse nome, Home Help, que é para as pessoas já começarem a utilizar e fazer, vamos dizer, um socorro em casa. Socorro rápido, quando você tem uma situação, quando você tem uma coisa. Uh, a gente sabe que quando você estuda, quando você uh, vai buscar uh, fazer algum curso, alguma coisa de uma técnica, você vai ter algumas algumas alguns direcionamentos, vai ter algumas práticas, algumas coisas, vai conhecer um pouco de cristais, às vezes um pouco de radiestesia, um pouco de cada coisa. E, e o que eu entendia é que que esse sistema ele tinha que chegar em todos, esse Home Help. Por quê? Na verdade, os dois, mas esse num primeiro momento. Enquanto eu, então, enquanto eu estava aprendendo e montando, tudo isso que eu falei para a pessoa entender o que é uma tecnologia, veio a canalização do Home Help, e já era para largar para as pessoas utilizarem. E qual foi a orientação do Home Help? A gente gravou um videozinho explicando to, tudo como utiliza ele, mas que você não precisaria ter conhecimentos avançados para utilizar ele. Que você poderia estar utilizando pedrinhas, cristais, o que você tivesse ali. O, o próprio campo de proteção a Egrégora fazia. Ele vinha, resumindo assim, ele vinha ancorado para que qualquer pessoa pudesse estar utilizando. Isso também é uma forma, um entendimento que a gente teve aqui, uh, da terceirização que muitas pessoas, elas estavam com aquela sede de buscar os seus melhoramentos, suas curas, mas sempre entregando muitas vezes na, na mão das pessoas. Então, com esse sistema, elas poderiam estar fazendo por si também. Então, esse foi um, um outro entendimento. Então, se largou o Home Help, no primeiro momento, onde todo mundo poderia estar fazendo download, e assistia aquele videozinho que a gente colocou, e as pessoas começavam a utilizar. E aí começou, isso se espalhou muito rápido, assim, foi muito positivo os relatos que todos, que todos tiveram, porém, no Home Help, a gente não explicou muita coisa. Explicou de forma rápida, assim, tem quatro Sim, tecnologias, bem, básica, né? bem <risos> básica. E o pessoal começou a utilizar, tanto que tem gente que não migrou para o outro sistema e continua utilizando o Home Help porque gostaram muito dele. Se sentem muito bem utilizando ele e seguem com ele até hoje. Então, depois, nesse, nesse tempo, a gente foi recebendo aqui todas essas orientações. Você sabe como é, às vezes você recebe, daqui a pouco você modifica agora um pouco também, porque recebe uma, uma outra parte. E montamos, então, uma apostila explicando todos esses conceitos, Uh, e uma forma de passar, explicar para as pessoas como utilizar esse sistema, uh, que aqui, no fim a gente acabou chamando de completo. Só que, na verdade, os dois atuam. até eu, eu, eu não sei dizer qual deles seria melhor, e eu acho que isso nem existe. Eu acho que os dois são o mesmo sistema, trabalhando um de forma mais ancorada, o outro uh, já de uma forma onde você está operando mais ele, você já está mais no controle do sistema. E, inclusive, o que eu oriento sempre para as pessoas, se você ainda não sente muita segurança, está numa fase mais inicial, não entende muita coisa ainda, primeiro comece com o Home Help, depois vá para o outro. Mas aí, o que, que a gente oh, fez? Sim. Isso, esse é o Home Help. Eu não, não consigo mostrar o meu aqui, porque ele está cheio de cristais em cima. Pois, <risos> eu falei... Eu eu vou liberar o meu hoje para eu poder mostrar. E, e então, a gente acabou montando como se fosse um curso, gratuito também, a gente naquela oportunidade montou uh, três dias, porque sabe quando você vai dar um curso? Muitas vezes tem gente, ah, não posso nesse dia, o outro não pode no outro. Então a gente abriu lá, reuniu todo mundo num grupo lá do Telegram, e a gente deu três dias, três datas. Todo, foi na mesma semana, era o mesmo curso, mas cada dia eram oportunidades que a gente dizia, e até um dia a gente deu aqui em Santa Maria presencialmente também, para um público bem menor, num espaço aqui em Santa Maria. Então a gente fez todo o curso lá, eu não me recordo agora, mas eu acho que foram umas duas a três horas de aula, desses três dias, a gente gravou essas aulas, e essas aulas estão disponíveis para quem quer, quem quiser fazer também. Aliás, a gente escolheu a turma 3, de uma dessas turmas, que foi a 3, a gente deixou salvo lá. Então, hoje, quem quer fazer e estudar, esse, que a gente chama de completo, a gente recomenda que assista toda aquela aula, para você ter uma iniciação lá também, entender o que está tá acontecendo ali no sistema. Como que ele funciona? Como que ele transmite a energia? Porque uh, deixa eu tirar aqui, eu vou mostrar para o pessoal. Até porque nesse sistema tem até as glândulas. Eu não sei se você tem esse. O, ele tem eu até as glândulas. Não, tem, ainda não. não? Não, ainda não, ainda não. Ah. E, e aí bem muitas bem, vezes é as pessoas, as pessoas até até mandavam mensagem. Elas diziam assim: ah, fez muito sentido porque eu fui lá, verifiquei tal coisa, e ela tá lá, na, lá onde bate com aquela glândula. Entende? Bate, porque daí a gente colocou, inclusive, cada glândula, qual parte do corpo, para facilitar para todo mundo, qual parte do corpo que aquele chakra, aquela glândula, ela está a, atuando. Tá? Então, esse aqui, deixa eu botar aqui, Esse aqui é, o, é, o, é o sistema que a gente chama de completo. Tá? Então, ele faz esse, essa transmissão Aqui, os mesmos símbolos, os chakras, Sim. as glândulas, e embaixo aqui a gente tem uh, os principais órgãos e sistemas que atuam. Pegando aqui, por exemplo, ó, no símbolo Minter, ele está com um o chakra, aqui, deixa eu botar mais para o lado, o símbolo Minter, ele está com o chakra aqui, o cardíaco, na glândula timo, e ele vai pegar a parte do pulmão inferior, coração, sistema circulatório, e o sistema imunológico, então ele, ele teve, o doutor Alonso, ele que é um outro ser que está sempre aqui com a gente, ele não está aqui à toa também, porque uh, o que aconteceu nessa caminhada, até para explicar para o pessoal, Eu, eu buscava entender coisas que eu nunca estudei, a minha formação é engenharia, e a gente estava lá fazendo apometria, e daqui a pouco estava lá relatando órgãos, falando o que está que fazendo aqui, ele... isso despertou, inclusive eu converso hoje com muitos médicos, a gente troca informações, faz coisas, e... e até o... Dentro desse entendimento, eu entendi o porquê o Dr. Alonso também se faz sempre presente aqui, que é para ter um certo entendimento do que, que a gente está fazendo, porque nós estamos operando, fazendo movimentações nos corpos superiores, mas ele tem a reverberação no corpo físico, então a gente precisa entender um pouco disso. Inclusive, compartilhar com você, Gleide, uma vez eu, eu. Sabe quando a gente tem aquelas, aquelas pequenas revoltas da gente? É, tem um amigo meu que ele estava incorporado naquele momento e eu estava mais é, revoltoso e eu disse, tá, mas se é para mim estar tá fazendo tudo isso essas coisas aqui dentro da espiritualidade por que não me botaram logo nisso? Deixaram eu perder 10 anos lá com a engenharia para agora eu ter que fazer isso e aí ele respondeu para mim assim, ele falou em espanhol também é, é, o ser era o, era o Dom Carlos Ramírez e ele falou para mim o seguinte, ele dizia, Hombre, compreendes que precisava estudar tecnologia para hoje buscar tecnologia? Foi Uau. isso que ele falou. E aí eu dei uma entendida nisso. Incrível como que tudo funciona, né? Hoje isso. eu também compreendo muitas dessas coisas, o porquê né, que teve que passar por tudo aquilo para chegar onde está hoje. Só explicando aqui, o Henrique, o Alonso, explica pra gente, por favor, quem que é o doutor Alonso, porque às vezes o pessoal de casa não sabe quem é. Então, o doutor Alonso é um ser espiritual, é, é, ele foi médico, não sei bem, certa região ali de São ah. Paulo. Um, um, até essa história é meio curiosa, assim, porque quando eu estava... Começando na Pometria, vinha um ser aqui que ele se apresentava como pai Miltinho. E eu fui conversar com pessoas que eram mais uh, estudiosas, assim, da, dessa parte da Umbanda, e, e a maioria não conhecia. Pai Miltinho eu nunca vi, eles diziam assim. E, e aí, até que eu encontrei uma pessoa que, que depois, né? Depois eu acabei encontrando uma pessoa que ela me disse, Henrique, eu sei quem é o Pai uh, no, na Nas linhas de um bando, ele se apresenta dessa forma. Nas casas espíritas, ele se apresenta como o Alonso. É o mesmo ser. Eles se apresentam conforme fica mais uh, agradável, né mais uhum. harmônico para as pessoas, conforme as pessoas têm o um entendimento naquele local. Inclusive, é a maioria dos seres é assim. Eu brinco que os pretos velhos são uh, extraterrestres de grande envergadura. E, então, o Dr. Alonso, ele conseguia auxiliar muito, principalmente nessas cirurgias que a gente fazia, espirituais, na a fazer eu entender muita coisa. Só que, lógico, eu ia lá buscar, dando um exemplo, a minha esposa ela é fisioterapeuta. Aí eu dizia para ela, preciso de um corpo humano, daqueles atlas e ela me vinha com um livro desse tamanho, dizendo, não, isso não, eu preciso de um negócio geral, assim, que eu, que eu consiga entender onde é que eles estão mexendo aqui. Porque eu não sei, às vezes está é, mexendo lá e é muito próximo de um outro local, e eu, eu não sei. Então, no início eu falava, dando um exemplo assim, eu falava muito assim, ó, eles estão mexendo um líquido aqui, que cruza por cima do seio, aí eles estão drenando esse líquido, e estão mexendo lá no baço, fazendo uma ponte lá com... Com o, com o pâncreas, e coisas desse tipo, eu ia falando. E o engraçado é que depois, desse exemplo, inclusive, do Seio, de Lique, que essa pessoa que eu estava atendendo naquele momento falou, engraçado que a gente está buscando, fazendo exames, mas para ver o que, que é uma coisa que eu... Então, era assim, tudo foi indo nesse sentido, e eu fui buscando esses entendimentos, principalmente nessa parte hormonal é muita coisa hormonal que eu percebia eles mexendo, eles trabalhando nesses processos de lá com a apometria. Inclusive por isso também nesse sistema, veja que tive que ir lá ter todo o entendimento das glândulas, todo o entendimento hormonal, não todo, né? Ali do que deu para entender para poder estar trazendo isso para o sistema também. Ou seja, hoje consigo ter eu aqui, Henrique, um entendimento desde os corpos sutis, como, isso eu explico nesse curso também, como que essa energia desce, como que esse processo ocorre, como que ele reverbera. E, inclusive, se, eu, se puder dar um spoiler aqui... Por favor. Uh, quando eu estava lá em Tubarão, em Santa Catarina, agora, no, no mês passado, em janeiro, eu fiz uma outra projeção. Uhum. E depois eu até abri uma live, eu não consegui tempo ainda para eu sentar e fazer esses desenhos, que são os desenhos que você está pegando o sistema e colocando ele no papel, mas eu abri uma live e nessa live eu expliquei de forma resumida sobre essas 12 fitas de DNA, que são as 10 fitas etéricas e as duas fitas físicas, então eu expliquei mostrando para as pessoas lá como que isso está interligado nos corpos sutis como que é a dupla, por isso que são 12, elas vêm dupla em cada corpo, que no duplo etérico não tinha nenhuma fita associada. Isso tudo fui pegando lá. E eu já peguei essa visualização que eu preciso colocar num papel e provavelmente nós vamos estar montando, já avisei algumas pessoas que acompanham lá o nosso canal, um home, um aliás, um SRA, que a gente chama ele carinhosamente de SRA, uh, Codex vai ser o nome, a gente vai ser um, vamos dizer, um, um apoio do sistema principal, trabalhando exclusivamente essa parte de DNA. Uau! É, porque quando se fala sobre esse, esse ponto, as pessoas querem é, se integrar mais do que está que acontecendo, né? Exato, e, e lógico, isso, esse sistema, ele veio todo de forma gratuita, esse códex vai ser gratuito também, precisa só organizar, porque... Uh, eu, eu estou naquele ponto ainda de... Sabe quando tem informações faltantes? Algumas coisinhas Sim. faltam para eu pegar essa folha e desenhar ele. Uh, mas eu fiz, esse eu fiz a projeção total. Eu já sei como funciona essa transmissão de atualização de DNA. Então, lá, inclusive, nessa live que a gente fez, eu estava explicando... Uh, como que esse DNA ele se movimenta, como, o porquê que a gente fala, atualizando como, o quê, de onde vem essas informações. Então, tudo isso já vem lá de trás, porque eu estava eu até, Glade, tentando entender algumas lives que eu fazia lá atrás, que simplesmente eu tentava dizer, para mim isso também é um aprendizado, porque falava daqueles 144 mil códex, que eles são códigos... Uh, como é que a gente pode dizer, primeiros ou uhum. básicos, códigos básicos, que eles vão fazer uma movimentação para você poder ativar os códigos que realmente são da sua estrutura criogênica. Isso é um outro assunto também, daria uma live inteira só a gente comentar da, do sistema criogênico. Então, a gente recebe né, algumas informações, algumas heranças de DNA ancestrais aqui do, da nossa família mesmo, que... Uh, pais, avós, bisavós, é. e assim por diante, mas recebe uma parte do nosso DNA, poderia chamar com qualquer nome, galáctico, monádico, enfim, o nome até não é o mais importante, mas é um DNA da nossa estrutura de alma. Então, essas seriam as 10 fitas que a gente ainda tem de forma etérica que elas estão subindo, fazendo, porque quando a gente pensa em ir para uma quinta dimensão, nós vamos sutilizar a estrutura. E, e quando a gente pega, por exemplo, Gleide e fala assim, estamos encarnados aqui no planeta, a gente tem uma estrutura adâmica aqui, uma estrutura humana adâmica, então, essa estrutura, ela é daqui. Mesmo que você tenha uma origem em outro planeta, quando você vem para cá, você passa a utilizar essa estrutura, que são esses corpos sutis, com essa uh, combinação de DNA, tudo mais, então, essa estrutura adâmica planetária, ela está subindo a sua frequência para ficar compatível com o planeta, que vai para a quinta dimensão. Então, essa atualização vai fazer essa subida e esse DNA ele se transforma. Ainda a gente vai continuar tendo algumas fitas, ainda trabalhando de forma mais etérica, mas vai ter uma, alguma coisa que vai tomar uma proporção, uma fisicalidade, uma fisicalidade maior. Ou seja, vamos nós mesmos ficar mais utilizados. Eu quero muito, muito, muito participar disso, porque eu quero muito entender, né? E Não, me nós fala uma todos, coisa. Todos Pô, juntos. Com certeza, eu quero muito entender isso, porque às vezes parece ser complicado entender essas fitas, como que elas funcionam e tudo. Mas quando a gente vê você falando, meu Deus, parece que está vindo assim um monte de informação que eu preciso absorver cada vez mais né Isso, só, só para não, não perder o gancho aqui tá amarga colocou uma pergunta aqui se esse novo códex poderá ajudar em, em casos deve ser de autismo infantil uh, sim só que aí tem um ponto que talvez uh, a gente consiga compreender melhor com essa tomada essa subida de uma oitava na frequência. O que a gente entende aqui como autismo ainda, ele é uma frequência, pelo menos foi o que o doutor Alonso me explicou, uma frequência mais acelerada. Imagine uma frequência mais acelerada. Que quando a gente estuda campo taquiônico, por exemplo, quanto mais você acelera aquilo, mais ele toma forma. Portais, vórtices de energia. Então a gente poderia dizer que as crianças... E, é, e aí a gente pega até aquele índice, a gente até comentou, acho, numa live passada, que a gente tinha um índice lá de autismo 10 anos atrás, um caso para 10 mil nos Estados Unidos, hoje a gente tem um para 30 e poucos, eu não, não me recordo o número. E a gente associou isso com essa, essa encarnação em massa, naquela sequência que a gente tem índigos, cristais, arco-íris, e agora, vindo em massa, os seres diamante com uma frequência totalmente maior, e, os casos, e, e aqui na fisicalidade, a gente vê autismo, TDAH, tudo isso disparar. Justamente quando vem uh, essa leva em massa desses seres, principalmente arco-íris e diamante. Então, a gente pode dizer que com a subida energética do planeta, aqui é isso, o planeta está oscilando, fazendo a sua acomodação, não é de uma hora para outra vai Esses seres, tá? essas crianças, vamos dizer assim, que estão mais aceleradas, elas estariam mais compatíveis do que a gente. E elas, provavelmente, se, se auto-estabilizarão, autocurarão, não sei a palavra que a gente poderia usar, mas é o entendimento que a gente tem por aqui, que nós estamos entrando em fases que as crianças vão mostrar, inclusive isso, que elas são autocuradores de si mesmas. Procurar uma coisa que a gente classifica aqui como um fora do padrão, mas que <risos> talvez daqui a pouco a gente entenda uh, diferente. Mas esse é o entendimento que que foi passado aqui através da nossa grego Então, sim, mas, mas respondendo então a pergunta, vai atuar sim nas crianças, mas eu acredito que vai atuar muito mais na gente. A gente não dizendo no que ainda a sociedade considera como normal. Talvez a atuação ainda seja maior. É, é verdade. Eu entendo isso que você falou, porque é uma coisa que está dentro, sabe? Essa coisa da, da autocura, autorregeneração. É uma coisa que está muito consciente, não é uma coisa que me disseram, que me falaram, não, é uma coisa que eu sei que eu posso fazer, entende? Então, é, o princípio... é isso. É, porque, assim, quando a gente trabalha nessas conexões, eles não dão, às vezes, muitas respostas prontas para gente. Não. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu estava me arrumando para dormir, e então eu estava fazendo as mamadeiras do Pedro, o leite dele, a água, estava arrumando já para subir, e eu estava finalizando, então, uma conversa com uma pessoa, e essa pessoa me perguntou assim, Henrique, mas a, a minha filha, ela tem cinco anos, e ela não fala uma palavra. E de pronto, veio, assim, e eu respondi para ela, não se preocupe, no momento dela ela vai falar. Só que, a nossa mente, né, eu achei isso muito vago. Não tem como eu vou dizer isso para uma pessoa, isso é muito vago. Ah, no momento dela ela vai falar, isso não conforta uma mãe. E eu é. fiquei com aquilo na, na cabeça. E, e aí... Quando eu fui lá colocar a água na mamadeira, o Dr. Alonso começou a me mandar informações. Para você, eu estou falando isso para o pessoal entender como que é isso. Não vem assim pronto, uma explicação toda pronta. Uh, a mensagem foi a seguinte: imagine que vocês estão numa transição planetária, uh, fazendo toda uma movimentação da fala para telepatia, um sistema aprimorado. Agora, você imagine seres que já têm outra frequência, que a, essa fala já é um negócio obsoleto, onde a forma de comunicação é a telepatia. Eles encarnam, eles têm que fazer toda uma movimentação para voltar para um sistema que já era obsoleto para eles. Então, eles vão no tempo deles, eles demoram. E lógico que eu fui com a, a minha mente de novo, porque eu tenho um filho especial também, e ele não fala também ainda, mas ele consegue me responder, ele se comunica comigo com, do jeito dele, mas eu já fui lá testar, eu vou lá testar isso com o Pedrinho. Eu não me lembro se eu já comentei isso algum dia, em alguma live. Então, eu, eu, eu quando eu falo com o Pedrinho, eu consigo saber coisas que ele responde positivamente, quando ele gosta, ele faz uma forma, quando ele não gosta, ele faz... Ah, e dando um exemplo assim, eu vou perguntar, ah, você quer ir tomar banho de piscina? Eu sei que ele gosta, então ele me responde de uma forma. E eu avisei ele, dei dele na cama e falei, Pedro, o pai vai fazer umas perguntas para você por telepatia, tá bem? E ele já respondeu positivamente. E eu perguntei 10 coisas para ele, todas elas aleatórias, e ele me respondeu todas, todas Perguntei coisas que ele não gostava, coisas que ele gostava, que eu já sabia as respostas e todas elas fecharam. Então, quando você falou sobre isso aí, Pedro, eu a gente estava até comentando sobre isso, né? Porque eu tenho dificuldade em me expressar, eu tenho dificuldade de encontrar a palavra certa para poder, né? Expressar aquilo que eu estou sentindo, que eu quero dizer, e, e às vezes acaba até tendo que me autopoliciar além da conta, por quê? Por medo de ser julgada pela sociedade, né? Então, é o que eu tinha te falado, né? Que me veio. Não se preocupe em, em, em o que você vai dizer, simplesmente esteja. Uhum. Simplesmente esteja. Então, você falando aqui agora, era como se eu vesse em você vindo uma mensagem confirmando para mim. Entende? Que fantástico que é isso. Exatamente. Foi o que eu É, senti. Porque, é porque aqui a gente tem ainda uh, muito, uma caracterização, a gente tem essa necessidade, a gente está na dualidade. O que é a dualidade? A dualidade é a gente tem, tem que... Uh, entender se isso é bom, se isso é ruim, se isso é certo, se isso é errado, se isso está no padrão, se isso não está. Então, tudo que foge, tudo que foge um pouco aos padrões, vai cair numa, numa uma caracterização, numa caixinha, num, entende? Alguma coisa, vão ter que enquadrar aquilo. Hoje, se vive assim. Isso é totalmente dualidade pura. E, e quantas coisas que uh, a gente possa considerar às vezes normal, mas eu sempre faço para normal para quem? Porque se você avaliar o que eu faço, é, nesse contexto espiritual, lives tudo mais, é, eu não sou normal, eu estou enquadrado um em alguma coisa, talvez os doidos, os loucos, alguma coisa nesse sentido. Então é, é assim, a dualidade a gente vive, a dualidade ela tem disso, mas essa coisa principalmente das crianças, é, nessas uh, confirmações que, que a gente consegue... Confirmações para mim, né? Para cada um vai buscar a sua verdade, cada um vai sempre... Mas são formas de entendimento que as crianças, elas veem... Inclusive, isso foi uma outra coisa que o doutor Alonso me explicou, nesses, uh, nessas formas de eu buscar também entender que num primeiro momento vem os seres que encarnam para, vamos dizer assim, anunciar que existe aquela coisa, depois num segundo momento vem uma leva que vem para, vamos dizer, estabilizar aquilo, mostrar no um entendimento que aquilo existe, que aquilo realmente se encaixa também ali, para daqui a pouco vir, num terceiro momento, os autocuradores. Nessas coisas que eu até estava falando, Gleide, de hormônios, de tudo mais, eu não entendia, tá? mas eu, por que, que eu preciso saber essas coisas? Hormônios e, e colocar as glândulas, entender como que, que você está lá fazendo, mexendo, por exemplo, no corpo emocional, nesse corpo sutil, e como que essa informação chega lá na sua célula, como que ela entra pelo... Pelo, pelos corpos, como que isso tudo isso tudo eu, eu visualizava era uma loucura assim e aí você começa a ver as coisas na fisicalidade uh, processos autoimunes lá, disparado também e uma oportunidade, eu até comentei numa live, não sei se foi aqui com você também, que falei sobre esses processos hormonais, uh, autoimunes que a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que fala também, porque quando temos problemas, nós devemos sempre estar buscando acompanhamento médico. Não dá para a gente chegar tudo e dizer, não, isso é uma coisa espiritual, isso é uma atualização, isso é. Aqui. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado. Mas, nesse mesmo contexto do imagine, né, como eu disse antes lá, imagine que esse sistema é ocioso, imagine que nessa glândula, estou dando um exemplo, na glândula aqui da tireoide, você Sim. conseguiu fazer algumas uh, transformações, algumas informações começaram a, a circular já, a fazer transformações no, no seu sistema. Uh, e na glândula de baixo, timo, tô falando aleatório, na timo ainda não, ainda são discrepâncias energéticas que tem ali. Uma tá com uma vibração, vamos dizer a outra tá com outra vibração, frequência. Então, como aquilo é, um, é uma coisa nova para o resto do sistema do corpo, às vezes ele vai entender que está tendo um ataque ali. E aí a medicina, né, a ciência, muitas vezes ela busca o que está que acontecendo com essa pessoa. Se a pessoa não está legal, ela vai buscar um médico. E aí ela começa a investigar uma série de coisas, não se encontra patógenos, não se encontra nada fazendo um ataque ali, então, é externo, não é nada externo atuando na pessoa, então é interno, então é autoimune, é um processo autoimune. Isso está disparado, só que ele me explicou nessa oportunidade que esse processo tende a se estabilizar quando essas frequências, elas se, sabe elas mesmas se estabilizarem também. Estou falando em frequência, que é a forma que a gente uhum. tem de entender, mas dá para entender que são processos, são coisas que fogem também um pouco do conhecimento. Assim, Nossa, que principalmente nessa parte de medicina, de conhecer o corpo humano mesmo, mas, mas foi a forma que ele me explicou isso. Foi por isso que teve, teve todo esse conhecimento, para entender o que se passa e onde, né? Isso. Isso. E aí o sistema, ele faz essa, essas regulagens, essas coisas todas também, por isso que está ali também, lá no, nesse, nesse, aí que nem eu disse, o Home Help, imagina, você larga ele para as pessoas começarem a utilizar. Está aqui, ele vem todo ancorado, podem utilizar, a própria egrégora vai fazer esse ancoramento, não precisam se preocupar e inclusive essa parte de cristais a gente dizia quem não tem cristal usa copo de água é para usar é para fazer a movimentação e de inclusive por, muitas pessoas talvez não teriam condições né de estar tá adquirindo isso ah. então todo mundo pode estar utilizando é simples é verdade eu comprei gente um monte de copinho assim ó pequenininho bem pequenininho que são que vem com sobremesa bem pequenininho só para usar com água para colocar como catalisadores, né, de energia, né? Que na falta de um cristal você pode usar o um copinho com água. Fantástico. Ela vai transmitir, vai transmitir também. E aí completando isso, o que que acontece nesse sistema que, Carinhosamente o pessoal começou a chamar de completo. Uh, a gente explicou sobre chakras nessa aula que teve sobre chakras, sobre energia, sobre campo taquionico sobre as quatro tecnologias, sobre os corpos sutis. Eu Falamos vi. um pouco cada chakra com qual glândula estava interligado. Aqui até tem uma pergunta aqui da do Everson, né? A tireoide está ligada com o chakra laríngeo. Me pergunta a tireoide está ligada a qual Isso. chakra? O laríngeo. E aqui hum. se você pegar no sistema aqui, ó, ele pega o sistema respiratório, brônquios, cordas vocais, boca, esôfago e a parte do pulmão superior. Então, você vê quanta coisa regula ali. Pode ser trabalhado, né? E olha, Henrique, e além dele tratar também doenças físicas, emocionais, psíquicas, tudo, não é? É, porque assim, a gente tem que ter um entendimento que o corpo físico ele é um corpo psicosomático, somatizador, ele é o corpo que responde, que traz para a fisicalidade. Então, algumas vezes, a gente vai dar um exemplo assim que acontecia muito na pometria Vinha uma pessoa que ela tinha um problema na tireoide. A gente ia lá buscar, ia se tratar emoções. Ia se tratar o corpo emocional, emoções, porque a raiz estava lá. No, na emoção, não no físico, no físico aqui a gente tem, quando a gente pensa nesse contexto espiritual, a gente tem a nossa medicina que eles fazem os processos no físico. Então, quando você pensa num, num sistema um sistema como esse, que ele vai buscar um, um tratar uma alma, não apenas o corpo físico, é, é, vai ter essa descida de informações. Inclusive, às vezes, quando alguma doença ela já está, manifestada no plano físico, é, é o contrário. Isso eu até expliquei em umas lives como que eu visualizava. Em vez da informação descer pelos corpos sutis, ela voltava. Lá ela era remoldada e descia novamente. Porque você tem, por exemplo, dando um exemplo assim, uma multiplicação celular, um câncer, de forma ali... Esqueci a palavra agora, mas desorientado, né? Que é quando as células estão, é, é, estão é. se multiplicando naquela forma ruim. É. Então, sobe essa informação, se detecta, vamos dizer, aonde é, a origem dela é emocional, é em qual corpo sutil vem, por que, que está acontecendo isso, por que, que está somatizando isso lá no físico. Sobe a informação, molda uma nova informação, desce essa informação. E o DNA está ligado em tudo isso. Está ligado em tudo isso. E vai lá. Porque quando você pensa que nós estamos buscando, por exemplo, o acaxa, que a gente vai lá pegar os corpos sutis, a gente chega no corpo búdico, o corpo búdico é o banco de dados da consciência. Inclusive, nesse cursinho aí, nessa aula, não é curso, né? nessa aula, a gente explica sobre os corpos sutis também, o búdico, sobre todo o agregado anímico espiritual. O corpo búdico, ele é o banco de dados da consciência. Então, é como se fosse o caixa nossa conexão direta com a caixa Então, às vezes, você vai ter alguma informação lá de trás, de alguma vida, alguma coisa emocional, algum fractal, enfim, alguma coisa nesse sentido, que está trazendo uma informação que ela se ativa e ela está provocando esse colapso, vamos chamar assim, naquele, naquela, naquele órgão, naquelas células. Então você precisa voltar com essa informação, pegar a origem, transmutar, retificar, fazer, por isso que muita gente fala, usa essas palavras, né? estamos ressignificando lá aquela emoção que vai reverberar lá no uma doença às vezes então é mais ou menos mais ou menos nesse sentido e também existe uma outra coisa às vezes uma pessoa ela tem uma doença já manifestada precisa se fazer primeiro todo um trabalho no emocional não que a raiz seja lá no emocional no mental para subir a frequência porque imagina uma doença que ela tem um grau já avançado assim em algum processo se não subir a frequência, não tem quociente energético suficiente para conseguir reverter um processo daqueles. Por isso que muitas vezes você vai pegar assim, duas pessoas estão doentes, você leva no, vamos dizer, no mesmo curador, lá, no mesmo benzedor, no mesmo... um curou, o outro não. Um subiu o campo, teve compatibilidade com o quociente energético para conseguir, o outro não. Então, uh, o sisteminha ele tem esse objetivo. Primeiro, começar... né e, e agora dá para entender o porquê, quando eu questionei, que eu falei lá no início, precisa ter o emocional e o mental separados aqui? Não está? Já precisa. Para poder ter cada um o seu equilíbrio, né? Isso, porque é. a gente pega lá, uh, o, a gente tem o emocional, mental inferior e mental superior. É como se essa região... É, que causa os maiores distúrbios que a gente tem hoje aqui. É, e, e eu também vejo assim que para que uma cura possa acontecer, realmente a pessoa tem que já ter. Eu sempre pensei que fosse um entendimento, né? Ou melhor, saber o que está que acontecendo. Ela crer que isso pode acontecer com ela ela tem uma certa evolução emocional, espiritual, quase, para que essa frequência possa se incluir com a outra e realmente acontecer uma cura que ela precisa. Entende? Exatamente, porque, vamos dizer, por que se fala tanto em consciência, expansão da consciência? Se usa muito a palavra consciência. Uhum. Quando você traz tem uma tomada de consciência referente a alguma situação, é muito mais fácil de você estar tá resolvendo ela. Vou dar um exemplo. Assim, vamos supor que você tem um padrão, uma crença uma crença limitante, ou um padrão, uma repetição de padrão ali que você faz. Uh, dá um exemplo assim: cada vez que você vai sair de casa, você corre no banheiro. É, alguma Um padrão tem nisso. Você faz isso de forma automática, inconsciente. Você não se dá conta que faz isso. No momento que alguém conversa com você e eu estou contando isso porque isso já aconteceu, com, com, uh, já é um caso que teve comigo, que você questiona e traz e faz a pessoa buscar a tomada de consciência disso, acabou. Ela entende que ela está consciente, ela não precisa, cada vez que sai, ter, vamos dizer assim, um medo que na rua não tem onde ela ir. É verdade, padrões repetitivos, né? E a pessoa faz isso tão automaticamente que então a tomada de consciência facilita uh, imagine que as pessoas têm medo de doenças na grande maioria se não quase todos você ter consciência de como é um processo e que você pode reverter esse processo facilita logicamente toda a cura tudo o que está fazendo e é por isso também que uh, a gente orientou Imagina, nós não temos controle das coisas, a gente orientou não usem esse sistema que a gente chama de completo sem assistir a aula toda, porque lá mudou a coisa. Lá você vai estar operando, lá você vai estar uh, utilizando, verificando o que vai ser ativado, dá outras possibilidades. Você pode ativar, por exemplo, só a tecnologia arturiana para uma pessoa. Você pode ativar todas. Então, ali você está entendendo o que que é, o que, que a Pleiadiana faz. A gente falou muito aqui de DNA... Os sirianos, a tecnologia dos sirianos que está no sistema, os sirianos são os geneticistas do sistema. Então, lá, nessa aula, a gente explicou tudo. E voltando lá para o início da live, porque eu, eu passava assim, eu recebi o sistema, mas eu preciso entender, não tem como passar ali para as pessoas e dizer, oh, você só faz assim com ele. Tem que ter o um entendimento, tem que saber o que está fazendo, porque é essa consciência que vai potencializar tudo. É. E, gente, olha, eu assisti essas duas aulas, eu pensei assim, meu Deus do céu, quem quer entender tudo sobre cristais, chakras e tantas outras coisas mais que eu vi lá, tá? É só assistir a aula do Henrique, gente. Tá no canal dele? É, tá no canal, tem no, no Instagram nosso também, se você tá, vai lá no nosso Instagram, tem os linkzinhos todos direcionando diretamente para a aula. Aqui abaixo também tem. É só abrir aqui a descrição da live que você será direcionado lá no canal do Henrique, no Instagram dele, nos contatos dele. E Henrique, pra, é, qualquer tipo de pessoa pode usar a, a, o Home Help, não é? Qualquer pode estar pessoa. sendo beneficiado. Né? Tem alguma contraindicação? Não. Nenhuma. Uh, o que eu sempre digo assim, a gente passa quando quando você vai pegar um sistema, quando você canaliza um sistema, você vai passar uma forma que é um protocolo. Ó, a gente recomenda que você utilize esse sistema assim. Porém, não existe isso. Eu mesmo cheguei na apometria que eu fazia modificando todas as outras apometrias. A tamiana, modifiquei toda a tamiana. Estou falando das formas que eu aplicava. Todos eu fazia isso. E a mesma coisa vale aqui. Então, assim, a orientação. Siga o que está lá. Depois vá abrindo para sua intuição. Ah. Porque surgem muitas perguntas do pessoal. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E até eu comentei que o, o Juan Manuel, canalizador da Tamena, ele não responde as perguntas. Ele faz uma outra pergunta. Que é justamente para fazer a pessoa buscar a resposta daqui. Uhum. E eu até respondi numa, numa live anterior dizendo que as perguntas que as pessoas me fazem é as respostas. Por exemplo, uma pessoa pergunta assim, eu posso usar esse cristal? Se você está perguntando isso, é porque você pode utilizar esse cristal. Verdade. É lindo que então, essa liberdade então, que nós temos. Uhum. É, então, é mais ou menos isso que eu entendi. assim, que Você não está com confiança, está iniciando, a iniciante, comece com Home Help. Comece seguindo as orientações que tem ali. Uhum. Tá? Uhum. Depois, tem um pouco mais de confiança? Vá para o completo. Agora, já tem confiança? Vá para o completo direto. Tá? Eu vou para o completo. Aqui, aqui até a dias. Vanessa perguntou aqui, ó, se seria possível rodar o completo com todas as tecnologias junto com a gente. Com certeza. E daqui a pouco, inclusive, nós vamos... Estar disponibilizando, eu não gosto de prometer, assim, porque depois fica aquela coisa que a gente tem que entregar. Mas em breve a gente vai estar integrando, entregando também, também gratuito, e essa parte do Codex, que é um Ai. braço desse, que eu vai ser mais específico para o DNA. E eu vou instalar, pode ter certeza, porque... Eu acredito, quanto mais conhecimento, mais técnicas, novas técnicas que estão sendo canalizadas, no final tu começa a ter, como o Henrique disse, você começa a canalizar o seu próprio ritmo de trabalho, né, e tá tudo certo. Gente, a gente, por exemplo, o reiki, o reiki tem tantas formas, e eu acabei descobrindo que é a Medical Energy of Unification ali e pronto. <risos> né? Exatamente. É tudo certo. E, e você pega, eu comento às vezes isso no, no, com, com algumas pessoas, que eu sempre digo, a confiança também vai trazendo para você todo esse suporte, né? A gente fala muito em fé, em confiança, isso faz parte dos processos também. E eu até vou contar essa historinha rapidinho. Teve uma uma vez que eu, nessas coisas de, às vezes, uh, você questionar, você ficar uh, meio revoltado, vamos dizer assim, porque eu sou geminiano, mas eu tenho três sagitários no meu mapa, acho que é isso que às vezes deixa um pouco uh, assim mais reativo um pouco mais nesse sentido e então eu estava nessa fase rebelde e aí eu falei assim eu não tô dando conta mais de cada vez que uma pessoa me pede ajuda eu tenho que vir ali montar um sistema rodar o sistema entende e veio isso e aí novamente eu visualizo eles rindo porque a gente vai para o mental e aí vem essa questão, mas quem disse que você precisa, cada vez que alguém pede auxílio, vir abrir todo todo o sistema? Vem 40 pessoas, você tem que fazer 40 vezes a coisa, né? Aí ele disse, basta você intencionar, pode falar para as pessoas, estamos enviando uma equipe aí. Bem assim, estamos enviando uma equipe aí. E eu lembro que eu eu pensei o seguinte, então agora eu estava lavando a louça, e uma, uma pessoa me mandou que a mãe dela estava mal no, no hospital, assim, arrebentando as coisas, ela estava surtada, assim, tirando, tirando as coisas, assim, que os uhum. medicamentos, estava em surto lá. E aí veio aquele negócio, assim, e eu respondi para fica tranquilo, estamos enviando uma equipe aí. E daí eu olhei assim para cima, voltei a lavar a louça não fiz nenhum. entrega intencionalmente. intencionei mas intencionei com intenção e fiquei lavando a louça. passou uns 15, 20 minutos e essa pessoa me retornou de novo falando, gratidão ela está calma, até dormiu é, é. e aí a gente tem o um entendimento que não é também nós que fazemos tudo, ou fazemos, nós somos canais a, a mesma coisa ocorre com esse sistema existe uma equipe toda uma egrégora toda, ancorando, fazendo esses trabalhos. Então, é assim que, que a gente vai entendendo. Uh, lógico, eu estou falando isso, né, Gleide? Falando isso hoje. Aqui, lá atrás <risos> eu tinha essas dúvidas, eu tinha, é. É, eu tinha essa desconfiança. Hoje é muito mais fácil. E esse, isso faz parte desse amadurecimento que a gente vai tendo também nessa caminhada. Você falou isso aí que você faz, né? Eu também faço. Nem sempre eu posso largar o que eu estou fazendo para poder fazer um primeiro socorro aqui de uma hora. Não dá. Então é a intenção, né? E eu penso na pessoa, receba a luz, receba a luz. Mas agora você me ensinou uma nova. Pode deixar que estamos enviando uma, uma equipe aí. Uma equipe. <risos> Exatamente assim. Uma, uma nova, uma nova intenção, gente, olha, tá vendo? Olha, teve uma pessoa que perguntou, a Marília, bom, tem duas perguntas aqui que foram enviadas, deixa eu ver aqui, Charim, né, é, durante uma das meditações de limpeza de Arcanjo Miguel, aí era uma outra, mas eu que okay, Vamos ler essa aqui então. Tive uma visualização, um bebê praticamente um feto com vários esparagrafos, o que devo fazer com essa informação? Então, provavelmente, só responder, provavelmente isso é uma memória. Alguma memória, alguma coisa que está sendo limpa. Não tem muito o que fazer com a informação, é deixar transmutar, deixar que ela, que ela vá. Porque às vezes eles dão vagas lembranças das memórias, de alguma, alguma lembrança que, do passado, assim, justamente para ela andar. Observe, quando você teve isso, se veio sensação de... Lá, de chorar, de emoção, de tristeza, isso provavelmente está sendo transmutado. Eu tenho muito sentimento de que quando uma imagem é mostrada assim numa meditação, é, por, é como você acabou de dizer agora, transmutado. Está sendo transmutado, algo está sendo curado, sarado. Né? Então, é como ele disse, receba e deixa fluir. Né? Deixa fluir. Inclusive, complementando só uma vez a gente perguntou aqui, perguntou não, fez alguns questionamentos, uh, qual é o maior problema no, que, do ser humano? Por que, que o ser humano sofre tanto, tem, tem tudo isso? E a resposta direta da espiritualidade foi resistência. Uhum. Nós Eu resistimos a, a muitas coisas, a deixarmos fluir de forma mais natural. Então, nesse caso também, é, às vezes é para a gente não fazer resistência nisso, para deixar simplesmente, como você disse, deixa fluir, deixa... Deixa ir. fluir. Aí vem sempre em mente, gente, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é? Olha só, boa noite, cheguei agora, mas não é esse ainda não, gente, foi esse aqui, um beijo, Regina, minha flor. Eu tenho uma dúvida, o Home Help dá para fazer coletivo? Já o, o sistema regenerador agitariano e no máximo, quatro pessoas? Uh, os dois podem ser feitos da mesma forma, mesma forma coletiva. Uh, isso aqui, Marília, é mais ou menos aquilo Ufa. que eu estava dizendo, que uh, de início, lá como a gente estava dando uma, uma aula e as pessoas estavam recém tendo contato, foi sugerido, comecem colocando no máximo quatro pessoas, depois vocês vão alternando para potencializar. Principalmente quando você vai uh, fazer, vamos dizer, para a família ou vai até atender com o sistema, né? Então, você coloca no máximo quatro. Mas os envios planetários, coletivos, tudo mais, pode colocar todas as pessoas lá, não tem problema. Ai, que bom que você falou isso, porque senão eu ia pensar assim, meu Deus, eu fiz errado, né? É como, como, é como a sua egrégora falou para você. Imagina, chegam 40 pessoas, vai fazer os 40 lá individual? Não dá, né? Não tem como, né? Não tem como, não tem. E qual é o outro que, que eu vi aqui, um momento? Tem aqui mais algumas perguntas. Deixa eu ver, essa intenção serve... Vamos lá. Essa intenção serve para todos nós que trabalhamos com sistemas energéticos multidimensionais? É, multidimensionais. Não só para quem, quem trabalha com sistema. Na verdade, a intenção, tudo que a gente faz na vida é a intenção. Lógico, que aí, nesse caso, eu já tinha a conexão com a egrégora. Então, é diferente de eu pegar, por exemplo, uma pessoa que não não tem conhecimento, ela sempre dizer, está, tô, estou enviando uma equipe aí. Mas sim, pode. Quem quem está já envolvido em fazer trabalhos, você pode encontrar a sua forma, usar essa forma de estar já fazendo o, caminha, o encaminhamento com a intenção. Uh, é a mesma coisa que que quando alguém fala assim, vou... Uh, só que aí a pessoa não tem consciência de, de, de toda a movimentação. As pessoas diz assim, Eu vou fazer uma oração por você. Uhum. Uhum. Aqui tem mais uma pergunta. Endometriose. Qual Endome... é o chakra? Consigo fazer? Endome... Consegue. Na verdade, você vai fazer o sistema inteiro. Porque, como a gente disse, às vezes a origem é lá nos corpos sutis, em outro local. Mas o chakra, que eu não, não, não entendo muito da endometriose, mas eu acredito que é o chakra umbilical com as glândulas reprodutivas. Ótimo. Chakra umbilical, umbilical né, gente? Então vamos aqui para mais última perguntinha, gente. A nossa querida, da alma de luz. Henrique, problemas de circulação tem falpêntron, venosa profunda. Está ligado a qual chakra? Provavelmente também nas reprodutivas, tá? ou na, na suprarenal, ou seja, uh, uhum. reprodutivas é o chakra umbilical e a suprarenal, suprarenais, é o chakra básico, tá? porque uhum. tem o sistema circulatório, ele tem não um inteiro, ele tem uma parte, uma região superior e uma região inferior. Então, Sim. aí entram dois chakras. Mas vai na mesma, tá? Na mesma. Como é trombose aqui, uh, não sei qual é a região, se for pernas, por exemplo, braço, provavelmente deva ser a suprarrenais mesmo, com o chakra básico. Meus amados, então, vamos lá então. Tem mais alguma pergunta que eu queria fazer pra ti? Como só, que só respondendo aqui, ó, do Fernando, tá? pode fazer para os animais sim, tá? ajuda bastante. O <risos> Fernando perguntou ali para fazer para a cadelinha dele que está com problema renal, pode sim. Ah, que fofo, pode, pode, claro que pode, que lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui embaixo. Não, ok, ok. É, a Henrique, então é só as pessoas entrarem, pessoal que queira participar, né, poder fazer essas aplicações, é só entrar no canal do Henrique, gente, assistir lá essas, são duas aulas, me parece, né, Henrique? São duas isso. aulas do seu canal. Isso, na verdade é assim, se vocês entrarem em algum vídeo dos meus lá no meu canal, na descrição sempre tem lá os links para baixar isso. Quem for lá no, no Instagram, também lá naqueles links da bio, tem todos esses links que vão jogar. Na verdade, é uma aula para o sistema Home Help, que é bem simples, é um videozinho, acho que uns 20, 30 minutos, ah, e o outro é uma aula mais completa. Aí, ele tem, na verdade, é uma aula, mas tem acho, um outro vídeo demonstrando como utiliza também. Sim. E são muito explicativos, gente. Você vai querer sair aplicando para todo mundo, igual eu estou fazendo. Por isso que eu trouxe o Henrique aqui, porque nós vamos abrir aqui também, quem quiser receber, para passar os nomes para mim, porque a gente vai estar colocando sim a mesa armada todos os dias para receber aquelas pessoas que estão precisando, tá bem? Então eu convido, pode falar. Não, eu ia só dizer que tenho... O... a gente está fazendo a, a limpeza lá de Arcanjo Miguel, amanhã nós estamos indo para o dia 11 indo para o dia 11, e nós estamos fazendo com o sisteminha armado junto, ou seja, rodando o sisteminha junto uh, então, se alguém tá aqui do seu canal quiser ainda entrar na limpeza de 21 dias com o Arcanjo Miguel, pode entrar ali no meio depois que chegou lá no dia 21 ela volta e assiste as anteriores até fechar o 21 pode estar Perfeito. fazendo isso então, é, é? viu gente? Então não está perdendo não, viu? Entra ainda lá, ele está lá todos os dias às cinco e meia da manhã, não é Henrique? Cinco e meia da manhã, é, é Aquilo que eu, tava, que eu estava falando. É um horário que eu, eu coloquei esse horário. Eu falei para as pessoas, ó, assim como vocês, eu também vou ter que fazer esse esforço de acordar cedo, porque para mim é ser mais confortável fazer à tarde. Só que é o horário que eles falaram que a energia está melhor raiar do dia para se fazer isso diferente a, a, o pior horário que tem quando a gente mede ali a energia é das 7 às 9 da noite o horário a massa em, em cada em cada país está conectado com as coisas um, mais densas ali. então uhum. e estamos dentro do horário de Maria e como eu disse eu esperava falei para vocês sei lá que viessem 30 40 pessoas participar dessa limpeza e estão vindo duas mil pessoas às cinco e meia da manhã, isso enche a gente assim, de felicidade, de transborda, inclusive, vendo que as pessoas estão comprometidas, estão querendo mesmo buscar o seu melhoramento. Isso é fantástico, gente, às cinco e meia da manhã, com duas mil pessoas numa live, isso é fantástico, uau, parabéns, parabéns mesmo. Eu comentei também. com o Pava, o Pava disse, provavelmente você está batendo o recorde no país nesse horário, porque... Tá mesmo? cinco e meia da manhã, ele falou, eu disse, é, yeah, a gente tá lá e tá, firme e forte. E tá mesmo, porque, olha, ah, vou ficar calada que é melhor, né? Porque eu fico assim, olha, eu acho incrível, eu agradeço muito a todas as pessoas que estão aqui com a gente na live, gente. É incrível ter vocês aqui, mas um canal com quase 200 mil inscritos, né? E tá bem, as pessoas passam se inscrevem e vão para casa, né? Cada um vai para o seu canto depois, sabe lá Deus para onde. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um está no momento em que precisa estar com a pessoa, né? No lugar onde precisa estar. Tá tudo bem, não é? A Gente com só certeza. precisa é, continuar o trabalho focado na expansão da consciência, tá? Henrique, meu querido, eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas, não já? Eu acho Quem tiver que sim. interesse, gente, entra lá no canal do Henrique. Vocês vão receber um link onde vocês poderão estar baixando, fazendo download dessa maravilhosa, desse maravilhoso instrumento aqui, tá? Para você plastificar. Isso, você essa aí você fazer? imprimiu em A3, né? Foi em A3. Uhum. Você imprimiu em A3 e plastificou. Tem várias formas, tá? Eu, essa aqui, por exemplo, está impressa num adesivo sobre um acrílico. Ó. Um acrílico branco. Ah. Ela, fica, ela fica dura. Eu A tenho um outro... Tá é, Tem um minha. outro que eu imprimo também, que é naquele papel de imã de, de geladeira. Também fica bem legal, sabe? Ah. Aquele lá. Que, eu não sei o nome do papel, mas você coloca... Uh, eu vou ali na gráfica e digo, eu quero fazer aqui em A3 naquele papel ímã de geladeira. Tem um nome, só não lembro. E aí ele também fica bem legal, assim, a qualidade e tudo mais. Mas você pode imprimir até numa folha A4. A gente fala A3, A4 normal, simples, preto e branco, se não tiver como imprimir colorido. Mas o, a gente fala em A3 porque fica maior ali para você estar tá visualizando as coisas. E, é, é, e eu acho também que é mais agradável também para quando você vai lá fazer a sua energização. Não sei, tem mais... Porque eu gosto de movimentar. E quando eu estou movimentando, eu consigo sentir mais, tenho mais percepção da energia, sabe? Principalmente se você for usar copos, né? Porque os copos, eles, não são, eles são maiores. Então, você vai colocar... Às vezes a pessoa tem, só tem copo grande em casa. Então, já fica melhor de colocar num papel maior, né? Isso, isso. Então, gente, aí lá vocês vão encontrar o link onde vocês poderão estar baixando essa maravilhosa, essa maravilhosa ferramenta e começando aí a aplicar também para todos os seus entes queridos, para quem estiver necessitando, né? E você direcionar aí a sua intenção, não é mesmo? E eu vou te falar uma coisa, o universo agradece. Não é? Com é? <risos> com certeza, com certeza, cada um que se propõe a colaborar para o bem-estar da humanidade, com a evolução da humanidade, gente, é um, é um incrível farol que se acende, viu? Muita gratidão mesmo. Henrique, meu querido, quer deixar os seus, seus, as suas últimas considerações para o nosso público maravilhoso? Então, queria agradecer a todos, a você, Gleide, primeiramente, as pessoas todas que estão aqui assistindo por esse momento, por a gente ter formado aqui esse campo de informação, também as pessoas que vão assistir. E sobre o sistema regenerador, isso eu falei até no, quando a gente fez as aulas lá. Disse, a partir de agora, eu falei para as pessoas, vocês são guardiões desse sistema também. Então, o que, que a gente deixa a espiritualidade feliz, o que deixa a egrégora, enfim, nós todos, é que as pessoas estejam dentro do seu bem-estar. Então, se você for utilizar, gostar, não deixe de passar também para outras pessoas, de claro que é assim que nós vamos formando essa corrente. Mas podem ser usados, os copos podem ser usados, inclusive, uh, nem... Nem teria o porquê as pessoas irem comprar copos novos. Claro que tem gente que vai lá e compra específico para isso, mas não, não tem diferença não, é. a água vai transmitir a energia. Do mesmo jeito, né? Gente, ó, eu só comprei porque veio nos potinhos de dessert, bem pequenos. Dessert é, sobremesa bem pequenininho, assim, uns vidrinhos, eu achei eles lindos e pensei, olha, esses eu posso estar usando também na mesa, né, no sistema regenerador. Por isso que eu comprei, mas se não, foram usados, está tudo certo. Né? A sua intenção é a que vale. Né? Sempre, sempre, sempre. Sempre, Mais vale. sempre, sempre. Sempre. Olha, gratidão aqui é a nossa querida lá da Austrália. Eu tive que mostrar, gente. Ela disse que são três horas de diferença, mas ela está sempre aqui ativa com a gente, né? Gratidão, minha amada. Muita gratidão. E todos os outros que estão aqui com a gente também. Eu quero muito te agradecer, Henrique, por você ter se disponibilizado com tanta coisa que você faz, cria. Uau! E ainda arrumar um tempinho para vir aqui no nosso humilde canal, <risos> né? Para poder trazer essas informações maravilhosas para o nosso público. Muita, muita gratidão, viu, meu querido? E olha, as portas estarão sempre abertas para você, tá? Sempre que você sentir no seu coração, manda uma mensagem, a gente vai estar aqui agendando aqui, com certeza um espaço para você. Afinal de contas, esse espaço também é seu, tá bom? Gratidão e estamos sempre à disposição também. Para a gente é uma honra sempre poder vir aqui participar. Estou emocionada, gente, uhum. vou chorar. <risos> que lindo. Bom, eu quero agradecer o pessoal de casa, né? Mais uma vez por estar aqui com a gente.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 Beijos no coração de todos.